Veio lá para receber nós de bota, moiada até no joelho, de bota. E aguando as plantas, a horta dela. Eu fui ver ela no hospital, na Santa Casa. Tá, quando ela quando estava doente? É. Eu, eu fui ver ela também no hospital. Eu também fui do hospital. Eu ela no hospital vendo ela. Estudar, era muito eu trabalhadeira. Trabalha a família dela é de lá, daquela região. Eles é de, é, tudo Ibiraz, de lá. é Andrade? É. Andrade. Ela estava tá falando. Então. Aí contou do pai quando faleceu, né? Porque uma, uma faísca caiu, né? É, o tio é, Alonso. O tio meu padrinho, Alonso. meu padrinho de batismo, é. ele era. O, o, o contou pro Timané, o Timané perguntou, e a árvore tem aí? Não, esse aqui já morreu já. <risos> Quanto tempo, né? era? no meio de um é, parque. Foi no meio de frente páscoa. à casa dele o acidente do, que matou ele. Ele estava de frente da casa, era, parece que dia 4 de abril, parece que era. Embora e mesmo. o tempo estava limpo, pai veio no e ele o Sorran, uh, uh, roçando o passo, a, a frente da casa, assim, ele tinha um pé de, de eucalipto, ou armoeira, não sei o que que era, na cerca, era bueirão da cerca. Começou a dar aquele chuvisqueirão, e a tia Natala estava na janela, com a menininha de seis meses no braço, até chama, acho que chama Helena, essa filha dela, na janela. Começou a cair uns pingão, ele encostou na cerca, e a tia, minha tia Natala falou assim... Alonso, vem pra dentro, vai chover. Falou, não, isso aqui é chuvinha à toa, não vai chover, não. Eu era uma, uma nuvinha de nada, sabe? Não me caiu o raio, não me mata o homem. Não, na hora, hora é. na, na mesma hora que ela falou isso, o raio caiu. E o pai veio... Cator... Nossa, o, o, eu fui ver ele morto, tudo derretendo a gordura. Assim, é. Ele era gordo, derretendo, tudo assim, derretendo pente, aquela gordura dele. Aí falou a... Ele falou que a mãe dele viu ele cair. Viu? Ela estava na janela tava com a menina no braço. Né? Ele viu mesmo, ela viu sim. Eu lembro disso. De raio. Coitada, ela levou tanto susto, né? Ficou com a fiarada. Oito filhos, acho que ela teve. Oito filhos? E criou as três enteadas, né? Tinha três enteadas. Mas a menina foi pai... embora com que idade? Quem? Já estava mocinha? As meninas, as enteadas estavam mocinhas. A ah, avô acabou, delas né? foi lá e buscou elas. E... Mas aí ela ficou só com as oito dela. Hum. Aí as meninas vieram embora morar com a avó. Mas foi uma tristeza aquela morte, viu? Nossa Senhora, parecida. Eu chorava, me lembrava do meu padrinho. Gente do céu, tio Alonso, ele era.